Há muito tempo que eu sonhava em conseguir uma skin no CSGO e parecia que sempre dava alguma coisa errada. Nunca conseguia colocar essa skin na minha coleção entre as skins do meu inventário de CSGO. Até que alguns dias atrás surgiu uma oportunidade de um item que eu já conhecia, que eu já estava rastreando, digamos assim, já estava de olho há mais de um ano, galera. Ficar é entre nós um item muito raro. Bom, vou resumir a história. Se você assistiu a El Major 2022, com certeza você deve ter. Ter visto esse item em algum momento Porque a skin que eu comprei Estava emprestada com o um Pro Player Na realidade duas skins minhas estavam emprestadas E hoje é o dia que a skin Retorna ao meu inventário E tipo assim, chegar aqui No CSGO e ver esse símbolozinho de um item, clicar no inventário E ter aquela telinha de novo item É como se fosse a mesma sensação de comprar Um tênis novo e chegar na sua casa E você abrir a caixa, ou então Comprar aquele carro dos sonhos Que você esperou muito, guardou o dinheiro Lá e comprou Então essa é a minha história galera Uma skin que eu esperei, guardei dinheiro E agora vamos juntos ter aqui Essa sensação gostosa de abrir A página do inventário E olhar aqui mais de perto, agora no meu inventário A 661 Que eu comprei, você pode estar tá perdido Talvez você não saiba o que está que rolando Mas eu emprestei essa skin aqui pro drop da fúria, antes mesmo dela Chegar no meu inventário E já que ele mandou muito no major Eu preparei uma montagenzinha Para vocês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 Eu fiquei bem feliz que o Drop conseguiu usar aí durante o Major inteiro. A Fúria quase se classificou pra semifinais. Aqui no meu inventário, no momento, essa vai ser minha única K. O inventário tá um pouco desfalcado, porque eu também prestei algumas skins pro Boltz. E ainda não peguei de volta, né? Mas tá aí, galera. AK-661 com um Titan holográfico adesivo de 210 mil reais. E um Dignitas holográfico adesivo de 100 mil reais. Que combinação irada. Única no mundo. Vamos ter o prazer aqui de equipar essa skin. Galera, e dar uma analisada mais a fundo. Vou contar pra vocês também a trajetória dessa skin até ela virar o que ela é agora, né? Com esse Titan, com esse Dignitas. Cara, que AK fantástica, mano. Já pausa esse vídeo, eu quero saber sinceridade, vai. Pelo menos nos 500 comentários aí, uma nota de 0 a 10 para a minha nova AK do CSGO. Pode mandar a real, tá? Se você acha que é 10, manda 10. Se você acha que é 5, manda 5. Quero saber, assim, o que vocês acham desse craft e por que eu acho tão sensacional essa AK. Bom, a primeira coisa, eu gostei pra caramba desse conjunto Dignitas e Titan, porque se eu compro aqui Desert Eagle é meio que o um conjunto oposto, tá ligado? O Hyper Power com o Dignitas, então aqui seria gelo e alienígena, enquanto que aqui seria fogo e alienígena, enfim uma bobeirinha minha, mas eu achei bem divertido aqui essa brincadeira de ter armas com adesivos bem parecidos, complementares né? E tem também uma polêmica aqui muito louca mano, que talvez foi o Uhum. Vou contar pra vocês certinho a história Bom, a primeira vez que eu vi essa skin Tava no inventário de um colecionador brasileiro, o Broca Ele coleciona skins high tier E quando caiu essa 661 no inventário dele Eu falei, caralho, bonita, mano Só que naquela época, essa AK na realidade era assim Ela era 661, lógico Ela tinha o Titan na cicatriz E ela tinha outro Titan, não holográfico, na madeira E aí, muito tempo atrás Tipo questão de um ano Eu vou achar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês Achei, aqui Eu fiz um vídeo já sobre essa skin, mano e no vídeo eu mostrei a skin primeiramente com o Broca Do jeitinho que ela era antes, né? Com o Titan no holográfico na madeira E aí depois ela foi parar no inventário do Disco Que basicamente comprou já com o objetivo de aplicar o Dignitas mesmo Só que no processo ele raspou o Titan no holográfico Que é um adesivo de 15 mil reais E eu naquela época achei uma loucura Continuo achando, né? Se raspar um adesivo de 15 mil pra colar um de 90 mil na época Parecia muita loucura Eu não faria essa loucura Mas a skin acabou parando no meu inventário, mano Parece um imã, tá ligado? Eu já tinha essa meta, sim, de comprar uma 661 Todas as skins que eu quero pegar eu coloco numa planilha, mano um alvo, a data, tá ligado? Porque pra mim, alvo tem que ter data Não adianta você falar assim A minha meta de vida é ser rico rico quando, meu amigo? Então, funcionou, cara Funcionou novamente a lei da atração, né? Assim como eu consegui comprar lá a vulca né? Que hoje é a skin mais cara do meu inventário Usei o wallpaper de uma arte dessa vulca Que durante um ano no meu computador Todo dia eu ligava o computador Passava à vontade Mas era muito caro, mano e o mesmo se diz pra essa skin aqui Só que daí eu tinha duas skins no meu inventário Que eu realmente já tava cansado delas Então foi na 661 que eu mandei embora a minha USP Cyrix, que não Seguiu minhas expectativas, não valorizou tanto Simplesmente porque esse adesivo não é tão Desejado, e apesar de eu praticamente não ter Lucrado na USP, eu lucrei muito Com essa Crimson Kimono Max Head Que eu mandei embora também pela 661, tá? Na época eu comprei ela por 100 mil yuan Que é a moeda da China, e eu coloquei ela na troca por aproximadamente 145 mil yuan Então foi 45% de valorização, numa luva Que eu nem usei tanto assim, sinceramente Não vejo como ela pode crescer mais Pra vocês terem noção, é uma das luvas mais caras Do game, a gente tem aí a luva Vice Que Factor New, sem desgaste Custa aí 100 mil reais, e a gente tem a Pandora Factor New sendo a luva mais cara do CS Factor New, ela custa entre 130, 135 mil reais Então eu tava com uma luva aí de mais de 100 mil reais né? Porém, essa superconductor Aqui que custa 30 mil Tava me atendendo muito melhor, combinando muito mais Com a minha faca, com as minhas skins, então eu mandei a a luva vermelha embora. E claro que eu também tive que colocar um pouco de dinheiro, né, galera? Então eu coloquei criptomoeda, totalizando aqui 400 mil yuan. Vamos converter isso pra reais. Claro que a cotação muda todos os dias, né? Mas foi mais ou menos isso aqui. 400 e poucos mil yuan, é né? O que dá 300 mil reais. E essa aqui agora é a terceira skin mais cara do meu inventário. Ficando atrás aí somente da Karambit442 e da minha cavuca Bom, o que que eu penso a respeito dessa skin, galera? Cara, se o mercado de skins der uma explodida no summer hype, né? No verão lá fora, eu acredito facilmente que essa skin até o fim do ano pode ter uma valorização de 50%. Ou seja, estamos falando de uma skin que hoje custa 300 mil podendo custar 450 no fim do ano, mano. Claro, posso estar tá errado? tô especulando? tô especulando. <risos> Mas assim, acompanhando o mercado do jeito que eu acompanhei nas últimas semanas, meses e tal, Blue Jams não pararam de subir. E o Titan também está ficando cada vez mais escasso. Bom, qual que seria o meu objetivo? Eu acho que já está meio claro, né? Eu quero continuar tendo uma 661 no meu inventário mas acredito que seria mais vantajoso pra minha imagem, pra minha autoridade Ter uma 661 com quatro titans Só que aí a gente já tá falando na casa de 1 um milhão de yuan Então assim, eu sei que eu jogo uns números na cara de vocês, vocês não entendem nada Mas a moeda chinesa hoje é que tá dominando o mercado de skins São poucas 661 que existem com titans, tá? Eu listei aqui as principais Tirando essa 661 que é um craft mix de três titans e um by Power, A gente vai ter mais ou menos umas 9 com quatro titans, tá? Seria 10 se essa daqui não tivesse banida a penúltima foi me oferecida, e é essa daqui Tem um pouquinho de desgaste, mas dentro do CS É coisa linda, mano Irada demais, tinha mais uma também que eu vi A venda, essa daqui, ó, 0.11 4 Titans, aqui já tem Um pouco menos de desgaste, percebam Que o que mais muda é na bundinha Da AK, enquanto a 0.11 é bem Clean, a 0.29 Ela tem alguns pontinhos pretos, cara É mínimo, né, eu sei, é detalhe, mas Eu tô muito confuso ainda em relação Ao preço dessas skins aqui, quanto Que elas realmente devem valer, vocês acham que eu devo perseguir aqui esse sonho de ter a 6614 Titans, ou não? Que vocês acham? Até o final do ano seria uma boa, né? Um alvo aí pro meu inventário terminar bem legal. Mas, mano, tô feliz demais. Vou equipar aqui a minha casinha. Vou jogar CS. Tô com vontade de jogar novamente. Acreditem nos sonhos de vocês, mano. O negócio é real. Primeiro você tem que ter a visão da coisa, mentalizar. E depois você tem que correr atrás. Não adianta também você ficar dormindo o dia inteiro que você não vai conseguir nada. Vou continuar fazendo update no meu inventário. Agora o foco não é só ser o maior do Brasil. Isso eu já sou. Agora o foco é ser o maior do mundo. O que você acha dessa meta, mano? Ousada, né? Vamos lá, vamos lá. Não vou falar que a gente vai tentar, porque se eu falar que eu vou tentar, eu não vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, tá ligado? Claro, pode demorar um ano, pode demorar dois anos. Mas quem tem ainda não consegue, mano. Eu vou fazer acontecer. Vamos que vamos. O foco é ser o maior do mundo. E eu só paro quando eu chegar lá.